É, a assessoria Popular ela tem um histórico já bem longo né, aqui no, no Brasil, mas essas experiências elas sempre vinham do sul para o norte. Né? A gente sempre é, se referenciava muito no, no sul do Brasil. Né? E a ideia de organizar o fórum no Nordeste é para que a gente possa começar a pensar a partir da nossa realidade mesmo. Né? Tentar ser referência. Né? A gente não tem nenhuma ideia de ser um congresso acadêmico, um seminário, né? mas de fato, nenhuma conferência, né? mas de fato um fórum né? para reunir pessoas para que a gente possa compartilhar, trocar sem hierarquia. Né? Só que o nosso desafio mesmo, o maior de todos, é fazer uma assessoria técnica de um formato popular, né? de forma que a linguagem seja popular, né? o conhecimento seja popular né? e não seja um conhecimento hierárquico, né? como se o conhecimento acadêmico estivesse acima dos saberes populares. Né? Para que um fórum realmente ele atinja os seus objetivos, é preciso haver horizontalidade no debate. Né? É, assessorias, comunidades, organizações e movimentos sociais. E eu acho que é isso que tem acontecido. E eu acho que o principal do fórum são os encontros, né? É a gente se encontrar, é a gente olhar no olho, né? esse, esse é o principal. O primeiro fórum, ele foi no Recife, foi de fato, assim, muito, muito especial, sabe? É, foi emocionante até porque foi a primeira vez que a gente é, se encontrou presencialmente, e ali já a gente já pôde se reconhecer né uns nos outros né é, do primeiro fórum para o segundo fórum a gente teve nada mais do que a pandemia da covid né o fórum ele poderia disso ter se desestruturado totalmente se fragmentado se pulverizado mas aconteceu justamente o contrário a gente se fortaleceu sabe tem muita esperança nos olhos né das assessorias das comunidades das organizações, né? E isso tem sido tem sido bonito ver acontecer.